Psicologia, é homofobia, homofobia A tão de boa na sua própria vida Vê se se liga, vê se liga Volta, o Brasil tá voltando à Idade Média Não aguento mais, tem que fazer questão. Sabe a nossa vida não é fácil não Se fala um e as travestis, ainda tão assim, desde sempre Se de 10 ainda consta no sexualismo Doença não é isso, não é vitimismo O que tem de ser curado pra psicólogos Os ex-também sofrem com essa vestir Não é doença não, não sente atração Sabe a nossa vida, não é fácil não Se fala em paz, recebe ofensão E as Ainda tão assim, desde sempre Se de dez ainda consta transexualismo Doença não é isso, não é vitimismo Desfatologiza! Tem que ser curado pra psicologia É o um morto bizarro Ser ser trans, ser assexual, não é doença. Então, não deve ser permitido ter um tratamento para isso. Eu não todo Não estou doente. Eu não todo A, A gente, gente não precisa, precisa, precisa de tratamento. A gente precisa de respeito. Olha só, Vita Lovers, eu tô aqui mandando um beijo pra todos vocês, tá? Meu Minha... manos, <risos> você quer, beber é, Tô aqui mandando um beijo pra todos vocês. Ah, meu amigo Cupy. Que Tem um, um canal no YouTube, por favor, beijo pra ele. Um, ele é super Vital Lover, com certeza. Beijo pra você, tá, amor? Você quer? Não veja a hora de a gente se encontrar pra gente arrastar a placa no chão e fazer um VVV bem, bem, bem gostoso. Adoro!